Oi gente, tudo bem? Eu andei olhando algumas pesquisas entre as pessoas que me seguem sobre o que elas gostariam que eu falasse. E a grande maioria pediu pra falar sobre como conquistar mais clientes. O que precisam fazer, quais técnicas de marketing são eficientes para isso? Então vamos lá! Eu pesquisei bastante e eu cheguei a esse vídeo bem completo. Vamos aprender! Senta e pega o seu caderninho e vai anotando, são dicas preciosas, viu? Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal Mais Empreendedor do Brasil. Se você tá aqui, eu tenho certeza de que você tá em busca de conhecimento, tanto pros teus negócios, quanto para você. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar o sininho, porque aí você não perde mais nenhum vídeo novo, tá bom? E vai lá também dar uma olhadinha no meu Instagram, é arroba cbempreendedores. Volte e meia eu coloco alguns stories, alguns vídeos bem interessantes, tá? bom? Falando sobre negócio ou sobre a gente enquanto pessoa. E o que que nós podemos fazer para nos ajudar? E no final do vídeo, eu vou deixar os meus recadinhos, mas assista até o final porque vale a pena. Eu vou falar sobre parceiros do clube, promoções e descontos para vocês. Olha, gente, não é porque eu vou te passar essas técnicas que você vai sair aí desvairado aplicando em tudo sem um bom planejamento, tá? Você sabe qual é a rede social mais indicada pro seu tipo de cliente, hã? E sobre valores que você deve investir numa campanha. Depois desse vídeo as suas dúvidas elas vão diminuir eu tenho certeza. Segmente o seu público-alvo. Eu sempre bato nessa tecla da segmentação do público-alvo né? Vocês sabem por que é necessário segmentar o público? Porque você poupa dinheiro. Se você acerta o público, você cria uma campanha na qual você vai atingir essas pessoas que têm interesses parecidos. Porque você já pesquisou qual é a necessidade delas Defina a sua persona. Público segmentado está na hora de definir a sua persona. Eu já falei sobre isso, né, em outros vídeos. Eu acho que do Instagram. Mas foi em live, então já saiu do ar. Aproveitando, me segue lá no Instagram para você não perder mais os nossos conteúdos. É arroba cbempreendedores. Olha, muita gente se confunde com público alvo e persona. O público alvo é você identificar as dores dessas pessoas e curar. Oferecer produtos que curem essa dor. Já a persona é você definir o perfil de quem compra o seu produto. O perfil especificado mesmo, tipo, idade, local, sexo, hábitos, objetivos, interesses, com isso bem alinhado, fica muito mais fácil você montar a sua estratégia, o formato da propaganda, né da pessoa que vai compor o comercial, caso seja em TV, ou das cores que você vai utilizar na imagem, caso seja internet, ou o tom de voz, caso seja mídia de rádio. Tudo isso, ele tem grande peso para atrair pessoas. E só funciona quando você tem o público-alvo e a persona bem definida. Quem aí sabe o que significa a palavra SEU? É SEO, o Otimização para Mecanismo de Busca. Não confunda com CEO, que significa diretor, executivo, diretor-geral, ou qualquer outro cargo que esteja no topo da hierarquia operacional de uma empresa. O SEU, ele vai te ajudar a aumentar as chances da sua empresa ser encontrada pelas pessoas que realmente querem o que você oferece. É importante que você atualize as palavras-chave do teu site A cada três meses Para você estar tá sempre caminhando junto ali, né, Com as atualizações dos algoritmos do Google E não se engane, viu parece fácil, mas não é <risos> E caso você não entenda né, Como trabalhar essa, essa ferramenta no teu site Contrate alguém que consiga fazer A sua empresa ela tem blog? Foi-se o tempo em que as pessoas buscavam Somente sites de compra viu Está cada vez mais cansativo Buscar produtos somente em lojas virtuais as pessoas elas querem conteúdo, elas querem entender sobre determinado produto antes de decidir comprar. E se você propicia isso através de matérias interessantes em seu blog, as suas chances elas aumentam muito. Sem contar que quanto mais conteúdo você possuir, mais você vai estar presente nas pesquisas e consequentemente mais chance de ser encontrado. Legal, né? <risos> Os algoritmos, eles são mágicos, viu gente? Só para você ter uma ideia, em média, 61% das empresas já possuem blog, viu? Você está esperando o que para fazer o seu? Muita gente acha invasivo o tal do e-mail marketing, né? Mas de certa forma, ele serve para estreitar laços entre a sua empresa e os seus clientes. E também os seus possíveis clientes. Existem N formas de você trabalhar o e-mail marketing para benefício da sua Marca. Você pode usar para oferecer descontos diferenciados para clientes assíduos, descontos matadores para você conquistar novos clientes, fazer acompanhamento de pós-vendas, pesquisas de lançamento de novos produtos e mais uma pancada de coisas legais. Chegamos num ponto bem crítico, as redes sociais. As tuas redes elas estão ativas ou estão abandonadas? Ou você nem sabe o que é isso? Hã? <risos> Se você não sabe, eu sinto em te dizer, viu? mas você tem um grande enorme problema e precisa resolver urgentemente ninguém faz nada hoje sem carregar a rede social no bolso e você precisa estar no bolso das pessoas literalmente olha eu perdi as contas de quantas vezes eu deixei de anunciar empreendedores e artesãos né nas minhas redes porque eles não possuíam rede social ou pior eles misturavam o perfil pessoal com o empresarial e fica tudo no mesmo bolo gente eu as redes sociais, elas estão tão populares que são utilizadas como principais técnicas de marketing por qualquer marca que se preze. Quando você entende onde o seu público-alvo está, seja no Facebook, no YouTube no Instagram, você consegue segmentar e criar campanha certeira. Sem contar a proximidade, porque através dessas redes fica muito mais fácil estreitar o um relacionamento. Já que eles estão ali o tempo todo, né? E é mais fácil de você responder as suas dúvidas, aumentando consideravelmente a sua credibilidade. Vamos falar um pouquinho sobre o YouTube? Atualmente são mais de um bilhão de horas assistidas no mundo inteiro. Imagine, gente, um bilhão de horas. Você precisa estar lá. <risos> o seu produto ou serviço tem que estar lá. O YouTube, ele é uma ferramenta que tem imenso potencial. Você precisa encontrar uma forma de estar presente nele. Então, não deixe de investir nesse canal para encantar o seu público. Mas, Josi, eu não sei gravar vídeo eu não sei eu tenho vergonha eu não sei nem por onde começar gente eu não falei para você virar youtuber eu falei em explorar a plataforma em tudo que ela pode te proporcionar para isso você precisa apenas entrar em contato com os youtubers e ver sobre anúncios quanto eles cobram quais os formatos que eles gravam vídeo não é você quem vai gravar você vai elaborar um texto enviar para o youtuber combinar um formato de pagamento e ele grave divulgue a sua empresa é simples assim Esse formato, ele pode ser de várias formas Através de vídeo rápido Onde o youtuber fala de você Pode ser feito através de um vídeo pronto né, Que você encaminha e ele adiciona No final de cada vídeo dele Ou um vídeo exclusivo sobre a sua empresa O sistema de pagamento Ele pode ser em dinheiro, em consumo Ou link de associados Exemplo, você passa um link Onde todo mundo que comprar através do link O youtuber ganha comissão E outra forma bastante utilizada é a permuta onde vocês trocam. Ele faz propaganda em troca de produtos ou serviços. E uma forma bem interessante de aumentar o conhecimento sobre a sua marca é através de eventos. Se você achava que somente grandes empresas podem fazer eventos, você está enganado. Essa é uma estratégia que dá certo também para os negócios menores, porque acaba tendo um número grande de pessoas no, no mesmo local. Aprenda a fazer parcerias estratégicas onde elas são comuns no mundo digital. Você pode negociar a divulgação da sua marca no perfil de algum digital influencer, que são as pessoas que possuem um número grande de seguidores. Converse com os youtubers e proponha uma parceria, seja ela paga com dinheiro ou com produtos e serviços. Utilize todas as ferramentas que a internet te oferece. Existem as promoções onde os perfis né, no Instagram pedem para que você marque pessoas e no final sorteia algo. Né? Isso é legal para que outras pessoas conheçam a sua empresa. Claro que elas entram a princípio interessadas somente no sorteio, mas se o teu produto for bom e se a tua rede tiver conteúdo agradável, elas acabam ficando. Outra técnica bastante utilizada pelas pessoas que dominam a arte do mundo digital são os e-books, onde eles servem de isca para atrair pessoas, então eles disponibilizam esse material gratuito onde a pessoa baixa mas deixa os seus dados, serve tanto para conseguir mail, enquanto para aumentar o alcance da sua empresa. Se você impressionar o seu cliente, com certeza você vai ter mais chance de sucesso, então precisa ir além do que apenas vender, precisa deixar uma marca significativa de surpresa nos seus clientes, e como fazer isso? Entregando mais do que ele espera, e para isso você pode atuar melhor no seu atendimento, no pós-vendas, com brindes, mensagens de aniversário, descontos diferenciados por eles estarem ali com você. Usa a sua criatividade, é muito importante que você pense sua suas campanhas para todas as ferramentas que nós temos hoje, incluindo os formatos tanto para celulares quanto computadores, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que te ajude de alguma forma, tá? Não esqueça que nós estamos no mesmo barco em busca de evolução, tanto profissional quanto pessoal, e o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou ajudar, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de informações o link de todos os meus Parceiros. Eu tenho a ECS English Communication School, é uma escola de inglês diferente, tá? ela é totalmente online. E nós temos como parceiros também a Etos, que é uma empresa de agendamento de postagem, ou seja, você pode agendar as postagens das suas redes sociais o mês todo, é sensacional. Temos a Plipag, que é uma empresa de mensalidade, eles são especialistas em mensalidades. Tem a Growflow, que é uma empresa que trabalha a questão de seguidores Instagram, então eles te trazem seguidores reais, né? possíveis clientes tá bom? Se inscreve no meu Instagram porque nós vamos lançar uma campanha bem legal, onde nós vamos escolher algumas empresas para assessorar então é arroba CB empreendedores a gente vai escolher as melhores histórias por lá, somente pelo Instagram então você tem que estar tá lá, tá bom? Se você precisa de consultoria, entre em contato com a gente o nosso site é clubedosempreendedores.com tem bastante coisa interessante lá, principalmente na guia para você obrigada, tenha uma excelente de semana, que o nosso ano de 2018 acabe e que comece o 2019 assim com toda a graça divina. Que vocês todos sejam abençoados, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!